Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós estamos de volta nessa família louca, nessa cidade louca, nesse desafio louco de The Sims 3. Primeiro eu quero perguntar pra vocês se a qualidade da minha câmera tá boa, porque hoje eu tô gravando sem luz nenhuma, gente, porque olha o que acontece quando eu acendo a luz. Então, estoura um pouquinho quando eu acendo a luz. E daí eu fico um pouco preocupada de usar com a luz ligada, então a única luz, ponte de luz que a gente tá tendo agora Pra não ficar estourada assim na minha cabeça, na minha cara É, o meu monitor novo gigante, que daí ele, ele traz uma luz na minha cara, então eu quero saber se tá melhor assim, se vocês preferem com a luz Porque eu acho que assim tá melhor, assim... A qualidade tá boa, aparece minha cor de verdade, que acho que vocês nunca viram aqui, porque toda vez tava com a luz estourada na minha cara. Dito isso, deixadas as opiniões aí nos comentários, que eu tô esperando você comentar a sua opinião. Comenta. A gente tem muita coisa pra fazer nessa família, né? A gente tem que ver como é que tá a nossa querida família Forte-Forte, como é que eles estão. Será que eles estão bem? Será que eles se quebraram? Talvez assim, na verdade, a gente acha que eles se quebraram. Acho que eles se tornaram pessoas completamente diferentes que a gente deixou lá. Com certeza, né? Uma já virou zumbi, já virou tudo, então... Bora lá ver o que tá acontecendo com eles. Bora lá então, a gente vai... O que tá rolando aqui que vocês ficam... Roubar doce. Ela é um bebê, sua tonga. A Joyce não vai ter filho, gente. Sinceramente, que mulher louca. Bom, vamos pra casa agora. Tchau, galera. A gente vai deixar vocês aqui. E a gente vai mudar de família. Vai voltar pra família First, first. Bora lá. Ver o que aconteceu. Eu tô ansiosa. Eu tô muito ansiosa. Chegamos aqui. O que, que a gente tem? Além do desespero. A gente tem que encontrar também um pretendente para a Joyce. que a gente falou que ia encontrar. Ah! Que isso? <risos> Vamos ver o que aconteceu um por um? Aí a gente já chega aqui no Marcos. Ele tá idoso virando idosa? Não, não, não, não, não. Ele tá quase do... gente, não acredito. Ai, ela pode tentar ter um bebê com ele ainda. Girl, don't do it. It's not worth it. Ai, gente, como assim? Eu não quero que ela morra. Tem como eu comprar já o um negócio da juventude? Não. Ai, eu tô muito triste. Tô muito triste eu não queria que ela ficasse velha, sério. Bom, vamos gastar então de uma vez essa, esses pontos dela. Vi que tem aqui criativa pra ela ganhar mais. Ultra criativa. Pra ela ganhar mais dinheiro. E vamos fazer ela ficar grávida de novo, porque querendo ou não, né? Ela só tem três filhos. Ela queria cinco. I'm not gonna do it, girl. just thinking about it. I'm not do it. Ele tá idosinho, gente. Será que ela vai ficar grávida? logo de cara ela já tá grávida de novo do idoso e agora ela ainda vai Isso, alguém apagou tá tudo bem tá vamos lá vamos por parte ver ver o que, que mudou em cada um bom ele vai morrer daqui 74 dias, ele tem algumas amizades aqui, nada fora do normal, empregado, as habilidades, ele dominou a escultura, eu não lembro se ele já tinha dominado antes, ele tem um invento... inventório, olha gente, sai e volta, o cara tá com um notebook massa aqui, tipo, diploma na universidade, meu filho, você nunca foi pra universidade. Por que, que esse jogo tá voltando todo mundo com diploma, gente? Eu não mudei um ser humano pra universidade. Tá, acho que é por isso que ele tem notebook porque ele foi pra universidade. Vamos ver aqui as recompensas que a gente pode comprar. Nossa, não sei. Vamos comprar uma lâmpada? Comprei. Amanhã, quando ele estiver ok, a gente chama o gênio pra ver. Que roupa é gente? Ai, tô preguiça de mexer na roupa agora. Que isso? A Coraline já tá manifestando seus poderes alienígenas. Poder cerebral? Hum, que coisa louca, gente. Que coisa louca. O que ela pode fazer, mais? O que ela pode fazer contra os outros? Biodrenagem, bioimpulsionador. Tá, ela ficou grávida. Quem tá aqui, meu? Sai, filhinho. Deixa eu atender. Ah, ela tem um carro agora também. O que ela pode fazer com o gatinho diferente? Será que é algo? E o impulsionador pode. que é isso que ela fez? Ah, ela tem um carro espacial. Que massa. Ah, ela não sabe dirigir. Tá, a gente já descobriu que o Marcos... Tá com várias coisas novas aqui. Sabe lá de onde elas vieram. nem Nossa, você sai da família eles ficam ricos e inteligentes e tudo mais. Enfim, vou deixar o computador aqui pra uso útil, né? Porque eu quero que as pessoas escrevam. A Anne agora, vamos ver o que, que ela mudou. Ela virou celebridade, é verdade, é verdade. Ela tem alguns amigos, assim, que é, que, é tempo que a gente não conversa. Então, vou falar pra ela mandar mensagem, né? Conversar com todo mundo. A Anne acho que é a melhor, né? Ela é a mais amigável, ela conhece todo mundo. Vamos ver se ela foi... Não, ela não foi pra universidade. Beleza. Sai! Que que é isso? Por que as conseguem me visitar? Não sei se ela ganhou nada, diferente, ganhou... Ganhou isso, eu acho? Não sei. Ela ganhou o um megafone. E ela já vai crescer também. Vamos ver o Donovan. Tá quase virando adolescente. Ele tem deixando, esse celular, estelar, que acho que a gente não tinha escolhido esse... Tem uma bola de futebol, uma câmera. Ok. Bom, a gente quer aprender a dirigir. Quem queria escrever? Não me lembro. Na verdade, as irmãs queriam escrever, né? Então eu vou fazer ele, ele dar. Nossa, vou tirar o inventário que desvalorizou 400 molelos. Vou fazer ele dar de presente, então. Olá, ela ficando grávida. Como é que é gêmeos? Que? Ela nem vai pra escola. Tá louca. Aniversário de Donovan, vamos tá chegando. Poder cerebral. Olha, energia tem cérebros grandes. Cérebros grandes precisam de energia. Energia que pode ser colocado de pedras espaciais deliciosas e restaurações em transe. Tinha um monte de coisa na geladeira. Ah, tem ainda. O Donovan, ele já pinta sozinho. Olha que pouco. Ah, o Donovan até que tá bonitinho. Gostei dele. Como faz pra ensinar a de... Ah, aqui. Ela tá ensinando a dirigir assim, conversando? Não, não, não. Uau! Joyce vai fazer uma festa e a gente nem sabia Será que tem alguém legal pra levar? Eu queria só ensinar ela a dirigir Ah, a corolinha não quer aprender com ela Caramba, por que corolinha dê tanto ela? Que raiva que me dá filha! Olha que legal, dá pra contar tipo, oh, Gente, que... teve um incêndio, sabe? Dá pra falar as novidades quando ah, encontra a filha não. Acho hum. super legal ele vai pedir pro pai pra aprender a dirigir. Só que deixa eu dar o carro pra ele. E ele vai dar o um notebook pra mãe. Pra mãe dar pra Bailey. Só tô com medo desse notebook sumir. Mas acho que não vai sumir, não. Ah, meu, apareceu aqui. Vou dar esse notebook, né? Olha a Marcela! Ela nem conhece a neta dela, né? Então ela vai lá pra conhecer a neta. Ai, só a Anne foi convidada pra festa? Gente, a Anne tá grávida. E a tia vai ser... A tia... Vai ser mais nova, da mesma idade que a sobrinha. Oh, eu ainda não usei o a, a negócio de gênio. Vamos ver se ela quer aprender a dirigir comigo. Quer. Ela realmente não gosta da, da mãe dela. É a mãe dela, foi ela que criou, né? Chateada. Ai, oh, ela feliz, ela casou. Ah, ela não vai ficar velha, grávida, né? Vai, vai ficar congelado ali. Ai, ela roubou uma roupa bonitinha. Ah, elas são, tipo, amigas, né? Elas são, são felizes. Ai, ah, tô feliz que ela ficou grávida de novo, gente. Eu gosto, eu gosto. Ela quer ter uma menina. Toda vez ela quer ter uma menina, cara. Vamos coletar umas sementes... Sementes? Aqui, aqui tem muita semente, porque que tem gente perto, daí elas aparecem, sabe? pro Cine. Que isso? Por que, que eu tô vendo ele? Ai, credo. Que horrível essa pessoa. Olha, eu acho que a Joyce poderia muito bem casar com o Zebedeu, porque o Zebedeu é gatinho até, viu? Eu achei, eu achei. Eu acho que a gente pode convocar uma festa e fazer aquilo que eu falei, de mudar no meio. Quando ela dorme, não aumenta nada. Ela não dorme, gente. Ela realmente não dorme. E agora? A gente tem que caçar uma pedra espacial? Aqui, tem uma. Transmutar. Finalmente encontramos uma utilidade para essas pedras. Que massa que ela não dorme. Eu sempre quis um não dorme. Nossa, eu vou fazer uma legião de alienígena agora. Olha lá. Consumir um meteorito. Ai, meu Deus, ela gastou todo o poder cerebral. Ai, ela foi detida por estar fora de casa. E quem acorda é a mãe pra brigar, né? O pai... Como o pai? Pra comer a pedra? Meteorito. Por não é um meteorito? O que é isso? que tem uma laranjeira ali! O que faz pra conseguir um meteorito? Tem que achar um meteorito, não é qualquer pedra, não. Aê! Achei, gente! Achei os meteoritos que precisava. Tá, ah, a Anne briga com ela como se fosse a mãe dela e ela não gosta da Anne. <tos> <Ai, meu Deus. tos> Ó, vamos transmutar. Não sei o que isso faz. Tá, só aumentou o valor dele. Tá, não gostei. Vamos achar mais, mais meteoritos, então, né? A nossa fonte de calorias não sabia disso. Não sabia mesmo. Vendo e aprendendo. Ó, oh, perto do lixão tem bastante coisa. Vamos recolher todas as paradas. Nossa, fica nunca trouxe os gatos aqui, hein? Tem um monte de coisa pra gato. Ai, não tá disponível. O lago congelado. Que legal. Ó, oh, ela pegou meteorito ali. Beleza. Acho que aqui não vai ter muita coisa, até porque não tem ninguém perto, né? Nossa senhora! Tá, a gente tem bastante comida por agora, pelo menos. Ai, não, Nem vai brigar. Uh, olha que sensuela em ela. Ai, ela tem que comer também. Nossa, que confuso. Ai, vocês se sei que ela é colhedora. Ela é realmente a pessoa indicada para o que a gente estava fazendo. Vamos fazer ele esfregar a lâmpada. Pera, pera, ainda não, ainda não. Vamos esperar, esperar a festa, vai que é um genio. Daí a nossa. A nossa. A Joyce fica com um genio, entendeu? Festa de aniversário: casual. Zebedeo, Marcela. Esse aqui também que é bonitinho, Adriana. E é isso. Ai, nem comprei o bolo. Ai. A Joyce tá aqui? Tá. Ok, agora a gente vai ter que mudar. Tá, escolhi elas. Agora tomara que dê certo, tomara que a gente tenha o transporte pro exato momento que a gente tava, que era o momento da festa. Não. Ah não, mudamos sim. Mas a Marcela tava lá também. Não, não sei o que rolou só. Tá, cadê agora o boy? O Zebedeu. Oi, Zebedeu. Zebedeu. Ele tá velho. Ele tá velho! Zebedeu tá velho, gente. Ele não tava velho agora! E daí ele ficou velho! Aí a gente vai voltar lá! <risos> ah, a gente vai voltar! Vai esfregar a lâmpadazinha! Esperar que venha alguém que preste. Ele foi ali no, no cantinho. Aê! Eduardo põe Dexter. Muita calma nessa hora, que a gente tá lá e pra cá, entendeu? Muita calma nessa hora. Deixa eu ver se tá... A... Ah, tá aqui o computador, beleza. Ah, ele já veio falar comigo oh, direto. Não é. Tô muito feliz. Oh, tá, que... não, eu não, certo. não, mas a gente vai ficar junto... É agora, entendeu? Ah, ele quer conversar sobre coisas chatas, meu ouvido. nossa ah, ah, é tudo que a gente precisava um gênio, sério. Aí, aí, aí. Tivemos uma morte na festa. Ai, sério. Só que me faltava alguém morrer. Vou ignorar, eu vou falar aqui com o cara. Ai, droga, não deu certo. Tadinha. Tá, vamos só conversar assim, beleza. Que festa louca. A Marcela não cuida da filha dela, não? Tá, pelo menos agora ela conheceu o Eduardo. Acho que é o suficiente. Cara, que no próximo episódio a gente faça alguma coisa com isso, já que tem muita coisa acontecendo, na verdade, né? Acho que agora eu vou trocar de pessoa. Vou fazer com que ele volte para a garrafa, porque eu sei que acho que ele não vai envelhecer, né? E daí a gente dá a garrafa de presente para ela. Assim, ela fica meio que em posse dele... Será que pode ser isso? Ó, oh, o Donovan cresceu. Aí ele também tem um nosso doce do nada. Vamos só fazer um makeover nele. Ai, ai. Ele tem uma guarda triste, né, coitado? Mas ele é bonitinho. Assim, meio emo, gostei. Ele já tá usando uma calça, meio emo, mas não é justo. Ah, olha, ele tem até um piercing na orelha. Vou colocar aqui também. Sad Boy. Vamos deixar esse outro aqui. Assim. Gostei. Gostei do estilo dele. Bom, gente. Por hoje foi isso. Foram muitas coisas que aconteceram, né? A gente conseguiu tirar... Uma última casquinha ali da Anne fazer ela ter mais um filho. E tomara que venham gêmeos ou gêmeos dessa vez de novo. Eu não sei se vai acontecer. Seria um sonho? Seria. né? Porque daí ela ia conseguir completar o desejo duradouro dela. Já que ela é a nossa primeira sim. E a nossa primeira geração já tá em novo fim, gente. Vocês não tem noção? Ela é a nossa primeira geração e ela tá quase morrendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu comentário.